Olá a todas e a todos que estão celebrando o 9 de maio. Mesmo afastados fisicamente, nós estamos juntos em coração e espírito. O Grupo Histórico Verde Oliva agradece imensamente esta oportunidade de participar da celebração em memória de todas e todos que lutaram contra a tirania nazifascista. Sabemos que, infelizmente, essa luta se faz necessária ainda hoje. Por isso, aproveitamos para reafirmar o nosso compromisso de manter viva essa memória, lutando dia após dia para visibilizar o protagonismo dos povos que lutaram contra toda e qualquer tipo de manifestação nazista e fascista. Seguimos firmes, honrando nossos antepassados e preservando seus legados. A eles e elas, muito obrigado pela vitória. Hurra! Uhum.